Boa noite a todas, graça e paz, que a presença que é viva do Senhor, ela possa encontrar teu coração nessa noite E, ele, e essa paz que excede todo entendimento, ela possa expulsar de dentro de você todo medo, toda ansiedade, toda angústia que nós possamos estar inteiras nesse lugar. Para tudo que o Senhor vai fazer. Em mim e em você. Em nome de Jesus. Eu quero dar boa noite para as meninas de casa também. Que o Senhor Jesus alcance o teu coração nessa noite com vida. Em nome de Jesus. É, antes de vocês sentarem. Nós vamos orar. Que aí vocês sentam. <risos> eu sei que às vezes a gente cansa O meu coração nessa noite uh, É de gratidão Não poderia ser diferente diante de um Deus Tão cuidadoso, tão bondoso e tão misericordioso Em nossa direção Mas eu confesso que ao contrário da personalidade da Betina, que a Betina ela faz amizade fácil, ela conversa, já ama, já chora com a pessoa, eu não sou assim. Eu tenho uma personalidade uh, de uma pessoa introvertida e eu não estou, como eu costumo dizer para vocês, assim que nós temos que cuidar o, quando eu digo que eu sou. Porque o nosso cérebro registra isso, e muitas vezes como uma impossibilidade. Mas eu posso afirmar para vocês que a minha personalidade é assim. Então, além de ser um desafio muito grande para mim estar aqui, e eu sei que é uma missão de Deus, é falar de mim pessoalmente é bem difícil. E eu, nessa noite, eu quero repartir com vocês um pouco da minha vida então que vocês fiquem em espírito de oração nessa noite mais do que qualquer outra em meu favor amém eu convido vocês para fechar os olhos e o meu coração é de gratidão por isso eu vou fazer uma oração de gratidão nessa noite ao Senhor ah pai eu quero te adorar tu reinas sobre todas as coisas ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém O mundo e os que nele habitam Nós pertencemos a Ti Soberano e santo é o Teu nome Tu nos sonda e nos conhece Antes da palavra chegar à nossa boca Tu já sabes toda Tu estás diante, do lado, atrás de nós E sobre nós Tu pões a Tua mão quando eu estava no ventre da minha mãe, ainda em substância informe, tu já me conhecia. Sabia meu nome, quem eu seria. E escreveu todos os meus dias quando nenhum deles havia ainda. Como não te adorar, Deus eterno? Tu sustenta todas as coisas pelo poder da tua palavra. Ela não é apenas o Logos, ela é o pleno Deus. Tu existes desde a fundação do mundo. Tu és desde sempre e para sempre Tu és a imagem do Deus invisível Que se fez carne e habitou entre nós Tu és o que és, o que eras e o que há de vir Tu és o princípio e o fim Tu és o alfa e o ômega Todo o poder nos céus e na terra Estão em Tuas mãos Pertencem a Ti Tu és o cordeiro e o leão o pleno homem, o pleno Deus. Tu és o Rei da Glória, Tu és a rocha inabalável e sobre essa rocha estamos edificados e não seremos abalados. Tu és a ressurreição e a vida. Tudo, absolutamente tudo, o que eu e as minhas irmãs precisam reside em Ti. Por isso, a minha atitude nessa noite não poderia ser diferente a minha atitude é de completa rendição e dependência na tua soberania eu quero abrir mão das minhas convicções crenças e expectativas até que eu atinja um ponto em minha fé nessa jornada contigo em que não haja mais nenhum obstáculo entre eu e ti a ti sejam dadas nessa noite toda a honra toda glória, todo louvor, todo domínio, poder e majestade, porque tu és digno, amado da minha alma, eu entrego tudo o que sair da minha boca diante de ti nessa noite, na certeza de que nunca foi sobre mim, e que se houver cura no coração das minhas irmãs, foi porque o Senhor promoveu. Porque Tu és bom e porque a Tua bondade estende-se de geração em geração. Em nome do Senhor. Amém. Amém, Jesus. Podem sentar. O tema dessa noite é, qual estação você está vivendo hoje? É, a nossa programação é gravada e no dia 27 do 7 logo que a gente retornou eu falei sobre você é uma mulher bem resolvida quem lembra? então, está lá depois você pode linkar com essa fala de hoje porque vai ser muito edificante eu creio ela está no dia 27 do 7, essa palavra. Eu gostaria de ler com vocês, para nós iniciarmos a nossa fala aqui nessa noite, uma porção da palavra que está em Salmos, no capítulo 1, do 1 ao 3. A palavra do Senhor diz, Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios,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 bem sucedido. Vocês percebem na palavra toda que antes de uma promessa tem sempre uma participação nossa, podem perceber em toda a palavra. Você sabe qual estação você está vivendo hoje na tua vida? Com clareza se é outono, se é inverno, se é primavera ou se é verão. Nós vamos andar um pouquinho por essa linha hoje. Que o Espírito Santo de Deus, ele traga vida no seu coração e entendimento. Como nós acabamos de ler aqui no Salmo, em vários momentos a palavra nos compara com árvores. Tanto no Antigo Testamento como no Novo, somos árvores. Vivendo nossas estações. Passamos pelos processos, perdemos nossas folhas, secamos e há alguns momentos nas nossas vidas, nos sentimos como uma árvore seca que não produz mais nem sombra. Não é verdade. O Lucas até vai colocar umas imagens aí no decorrer para a gente ir assemelhando. Nas estações de outono e inverno, parece que a gente vai morrer, não é mesmo? Mas não morremos. Ao contrário, nesse período, nossas raízes são fortalecidas e aprofundadas para que possamos viver as estações quentes e produzirmos frutos. Existe um tempo para cada coisa. Nós erramos ao tentar produzir frutos em estações erradas. Vocês já comeram uma fruta na estação errada? Ela é pequena, azeda e ruim. Não é verdade? Por isso é importante nós identificarmos qual é a nossa estação. Você sabia que as estações de nossa vida, elas possuem um paralelo com as estações da natureza? Deus foi intencional na criação, assim como tudo o que Ele faz. Existe um propósito profundo para cada estação, um processo importante e valioso em cada uma delas. Não compare a tua estação com a estação do outro. Tenha calma e viva seu tempo da melhor forma possível. Desfrute do verão e aprenda no inverno. Renove suas folhas no outono E floresça na primavera Eu amo Como a palavra nos compara a árvores Em Mateus no capítulo 7 Do 17 ao 20 A palavra fala assim Semelhantemente Toda árvore boa Dá frutos bons Mas a árvore ruim Dá frutos ruins Toda árvore que não Produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos, vocês os reconhecerão. Como a regi disse, que o desejo dela é ser essa árvore aqui, frutífera, cheia da presença de Deus, a ponto de não precisar dizer nada. A presença de Deus sai. As pessoas veem que há algo em nossas vidas diferente do que elas têm. As árvores são exemplos, estações são como tempos que vivemos. As estações foram estabelecidas por Deus com muitos propósitos e nós precisamos conhecê-las e relacionar-se corretamente com elas para podermos entender melhor em que momento nos encontramos. E eu agora gostaria que o Lucas colocasse para nós lá, Eclesiastes, no capítulo 3. Do versículo 1 ao 8, eu gostaria de olhar esse trecho da palavra que para mim tem uma importância muito grande. A palavra do Senhor diz,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 Tempo de guerra e tempo de paz. Que trecho contrastante, né? Vocês perceberam ali a relação das estações contrastantes que esse texto fala? É imperativo eu e você fazermos a coisa certa na estação adequada. O uso de um casaco de pele no verão pode parecer elegante, mas é inadequado. O uso de ferramentas e estratégias corretas influencia o nosso avanço à maturidade. Não basta fazer a coisa certa, é importante fazer a coisa certa na estação adequada. Deus precisa das estações para nos moldar e na natureza elas servem para preparar o solo, os frutos, a procriação das espécies, e o amadurecimento dependem delas. Em nossa vida espiritual, elas exercem papel igualmente decisivo. São os outonos de nossas vidas que removem as folhas mortas. A gradativa redução da luz iguala a duração das noites e dos dias. E é nessa estação que em geral nós percebemos certa quietude Momento de descartar o que não serve para a próxima estação Os invernos são as estações frias e escuras Elas relacionam-se com os tempos de espera e crescimento interno Esse tempo está associado ao desacelerar é quando crescemos para baixo, quando as nossas raízes são fortalecidas. Nesse tempo, muita coisa pode parecer que está morta, mas não está. Como essa árvore. Certamente essa, essa foto foi tirada no inverno. Vocês percebem que ela fica, a impressão que dá é que ela está seca, sem vida. Não tem folha, ela não produz sombra. Mas logo a primavera chegará, regada de beleza e florescimento, como essa próxima imagem que o Lucas vai colocar. É uma estação de plantio e colheita de frutos. Nessa estação, a nossa, espera é, a nossa esperança é renovada, o perfume exala e as cores se intensificam. Como é lindo, né? Como é lindo a gente observar a natureza e como ela fala com a gente. Os verões são estações quentes e chuvosas. Tempos de descanso, de lazer. Tempos em que os avanços são percebidos. Os frutos são colhidos e amadurecem nessa estação. O calor aquece os nossos corações e a esperança é renovada. Portanto, usufrua das estações da vida com sabedoria. Existe provisão e estratégia disponível para cada uma delas. Seja sábia ao discernir a estação em que você está. O que você vai precisar fazer? Quais são as atitudes se você precisa avançar, se você precisa recuar? Vocês sabem por que as folhas caem no outono? Olha como é precioso tudo que Deus faz. Quando chega o período do outono, os dias começam a diminuir. E nós vamos notando que os dias vão diminuindo. E quando chega o inverno, eles ficam bem curtinhos. Nesse momento, a natureza começa a sinalizar que chegou o momento de fazer mudanças. Podem perceber, com a luz do sol diminuindo, as plantas param de produzir clorofila. É uma das primeiras alterações biológicas da planta. Clorofila, que é a substância que absorve o gás carbônico e transforma em carboidrato para alimentar a planta. Sem clorofila, as folhas começam a se tornar avermelhadas ou amareladas. Exemplo dos plátanos na serra. Nesses momentos, a árvore começa a produzir um hormônio, um ácido. E esse ácido fica na base da ácida da folha. E aí, acaba matando as células da folha daquela região, então ela se rompe e cai. Sem que a árvore precise alimentar essa parte... Assim ela pode acumular energia para se aquecer no inverno. Que incrível, né? Que lindo que é a biologia. As mudanças, como ela, a planta, a natureza entende que precisa modificar. Ela entende que existe um período de mudanças e mesmo ela estando linda, ela permite a poda. Assim como na natureza, nos outonos da nossa vida, a luz vai diminuindo. Até chegar o inverno. Quando percebemos que a luz diminuiu. Achamos que nada vai acontecer. E sempre nos preparamos para coisas ruins. Ei, mas nem sempre é assim. Deus, o nosso Deus. Ele nos leva a um lugar de encontro com Ele. Aonde nós precisamos deixar algumas folhas e galhos caírem nos preparar para o novo para o novo de Deus a falta de luz não quer nos matar mas nos renovar nos preparar para algo novo portanto, quando a luz em sua vida começar a diminuir não pense em dor, em tristeza mas pense em renovação e eu posso dizer para vocês que Houve um tempo em minha vida, em que os sonhos e os projetos que Deus tinha para mim, pareciam que nunca iam se realizar. Eu olhava ao meu redor as circunstâncias, nenhuma delas sustentava a minha fé. Mas eu aprendi algo no Senhor, muito valioso. Eu aprendi a fechar os meus olhos para tudo que estava ao meu redor para toda circunstância contrária que se mostrava na minha vida, e confiar em apenas uma coisa, na fidelidade do Senhor. E ainda dizer a Ele, Senhor, eu quero te adorar, independente das circunstâncias. E eu costumo dizer isso, mas eu dizia muito isso no início. Eu quero te adorar não porque as coisas estão boas, mas porque tu és bom. E a tua bondade e a tua fidelidade estende-se de geração em geração. E é aqui que eu quero me apegar. Em 2008, chegou um inverno muito rigoroso na minha vida. E eu pensei... Será que eu vou suportar? Hoje eu estou feliz, mas nem sempre foi assim. Eu posso afirmar para vocês que nem sempre foi assim. Eu sou de uma casa de sete filhos: dois homens e cinco mulheres. Eu sou a sexta filha. Bastante filho, né? <risos> Eu venho de uma casa com um sistema totalmente matriarcal. Na minha casa, a minha mãe, ela ditava as regras de tudo como deveria ser feito. De uma vez que o meu pai, em virtude do trabalho, ele era muito ausente. E talvez eu fui a filha que mais sentiu a ausência do meu pai. meu pai era agricultor e tinha algumas terras não era próximo de nós então quando ele não estava preparando a terra ele estava plantando e quando não estava plantando, estava colhendo então nós tínhamos a presença dele muito limitada em casa e eu sofri muito posso dizer para vocês com a ausência do meu pai a primeira linguagem de amor do meu pai hoje eu sei, era serviço então Ele demonstrava o amor dEle para nós, trabalhando, servindo a gente, os meus irmãos mais velhos estavam com Ele sempre, nós ficávamos uma casa com cinco mulheres, e a minha mãe conhecia Jesus de ouvir falar, porque ela não tinha experiências reais com Cristo pela forma que ela agia. Meu amor querida, mas ela reuniu os filhos durante a noite para ler um salmo para cada filho. E cada filho tinha um salmo e o meu salmo era o 37. <risos> e do jeito dela ela nos amou. E ela nos ensinou o que ela sabia. Do jeito dela. E por vezes eu tive dificuldade de associar a figura de Deus como meu pai. De uma vez que o meu pai era muito ausente. Então eu tive dificuldades. Aí, nós somos de uma casa de sete, de sete filhos. Eu me casei com 17 anos. Eu fui a primeira da minha casa que me casei. Os irmãos mais velhos, ninguém casou. Mas eu me casei com 17 anos. Imagine. A minha mãe e o meu pai tiveram que assinar para gente, porque eu ainda era de menor, né gente? Mas eu acho que eles gostaram do meu esposo, acharam que ele ia cuidar bem de mim, e eles deixaram eu casar. Eu tenho uma filha, eu tenho três filhos, para vocês que estão aqui pela primeira vez, eu tenho 47 anos hoje, eu tenho três filhos, eu tenho uma filha de 30 anos, eu tenho um filho de 18 anos e um menino de 7 anos. Outro dia ele me corrigiu, ele disse que eu disse que ele tinha oito, mas ele tem sete. Então, ele tem sete. E a minha filha tem trinta e ainda não tem filhos, então não seguiu o conselho, não seguiu, né, ainda bem. É, imagina, aos 17, anos, aos 17 anos eu me casei, eu não sabia fazer muita coisa. E o meu esposo... Lá na casa dele quem ditava as regras era a mãe também. Por quê? Porque o pai, ele tinha perdido o pai aos quatro anos. Então ele não sabia, e eu posso dizer para vocês uma coisa... É muito difícil uma criança, principalmente para o homem, crescer longe da figura do pai. É muito difícil. Porque o pai ele passa uma segurança, ele é uma autoridade... O pai está tudo bagunçado, a mãe não consegue resolver, mas é o pai chegar ele só olha, a coisa funciona. Então, lá na casa do meu esposo, é, são três filhos, uma filha e dois filhos. E ele era o menor da casa. Então, assim, todos os cuidados eram para ele um exagero de cuidados. E eu cheguei, tipo, como uma intrusa, aos olhos da mãe, no caso. E a mãe... Ela também ditava as regras, ela morava perto da gente e ela queria dizer tudo como é que era. Ela queria dizer como é que devia ser a comida, o ponto da comida. A hora que devia servir, como deveria. E, mas olha, eu quero dizer para vocês que ela me ensinou muitas coisas. E eu sou grata ao Senhor pela vida dela. Por tantas coisas que ela me ensinou, hoje eu sou grata, né? Assim, andando com o Senhor amadurecida e aprendendo a perdoar. Hoje eu posso dizer que realmente ela me ensinou muita coisa. O início do nosso casamento foi muito difícil. Em virtude disso, nós não tínhamos muita privacidade porque ela considerava que nós éramos duas crianças e que precisavam muito dos cuidados. Realmente, era mesmo. Porque a gente não sabia fazer muita coisa, né, queridos? Eu quero dizer para vocês que... Depois de um ano, não bastasse, engravidei. Depois de um ano, nasceu a Bruna. Aí sim, era, ela amou, a minha sogra amou. E disse que se eu quisesse outro filho, era para fazer, porque aquela era dela. Então, eu não sabia cuidar da criança, então era muito difícil, porque... Ela fazia dormir, ela dava banho ela fazia tudo, porque ela tinha mais segurança do que eu mas ela ao invés de me chamar ela fazia tudo sozinha e foi bem difícil para mim sabe depois de algum tempo a coisa melhorou um pouco nós passamos a trabalhar numa empresa de comunicação onde eu e o meu esposo cuidávamos da publicidade dessas empresas as coisas estavam indo muito bem, sabe quando dá um start assim na tua vida, um plus, você muda de casa, a coisa estava boa, e assim seguiu por várias estações, por várias estações, ele era uma pessoa bacana, um bom caráter, um bom filho, um bom pai, Depois de 12 anos, nós deixamos a empresa. E eu montei um negócio para mim de utilidade presente, e ele foi trabalhar como representante comercial. Nessa época a Bruna tinha 12 anos e o João Pedro era bem bebezinho. Era bom para mim porque nessa época eu tinha flexibilidade de horários. De uma vez que eu tinha empresa, eu levava ele para lá e a gente ficava junto um período bem longo. Era muito bom nesse sentido. Mas, com relação ao meu casamento, as coisas começaram a mudar. Nós nos casamos muito jovens, eu tinha 17 ele tinha 4 anos mais que eu só. Ele também era muito jovem. Foi quando começaram as relações extras conjugais. E eu posso dizer para vocês que, quando eu descobri, foi muito difícil. Foi muito difícil para mim. Porque Ele confessou, Ele confessou para mim algumas coisas. E eu estava conhecendo Jesus, não de ter experiências muito profundas, mas já de conhecer sobre o perdão. E eu o perdoei. E eu aprendi que o verdadeiro perdão é você colocar a pessoa no mesmo lugar que ela estava antes do pecado. E isso é muito difícil em se tratando de relacionamento conjugal. E eu, eu decidi, Senhor, eu quero colocar ele no mesmo lugar que ele estava antes de pecar. Ele mudou por um tempo. Depois ele começou, pegou novas pastas e começou a viajar. E foi aí que as coisas ficaram mais complicadas de uma vez que não tinha confiança, aquela confiança plena que existia antes. Eu comecei a ficar sabendo das traições. Que os hotéis onde os representantes ficavam, nos lugares mais distantes, tinham um book que era oferecido a eles. E eu confesso para vocês que foi muito difícil essa estação para mim. Eu não sabia lidar com isso. E como eu falei para vocês, eu sou uma pessoa muito introvertida. E eu não sou de compartilhar a minha vida nem com a minha família. A minha mãe não sabia de nada. As minhas irmãs não sabiam de nada. E nessa época... Nós estávamos melhor financeiramente E nós morávamos num apartamento E esse apartamento era um lugar Embaixo, assim, a gente Era um pub onde as pessoas se reuniam À tarde Para um happy hour, para conversar E, e eu chegava da, da, da loja, ou da onde eu trabalhava Colocava a mesa bem bonita Para todos nós sentarmos Em comunhão E e o meu esposo saía na sacada e ele dizia, isso aqui que é vida, isso aqui que é vida, olha lá, os caras estão se divertindo, e eu tentava dizer para ele assim, não, o que nós temos aqui é vida, nós temos uma família, talvez o que eles estão buscando, nós já conquistamos, mas ele não via assim, e não vê assim, porque quando o princípio é retirado de dentro de nós, Satanás coloca dentro de nós a expectativa. A expectativa de que o outro é mais feliz. De que se eu tiver um relacionamento extraconjugal, eu vou ser mais feliz. Porque ele dizia, nós nos casamos muito jovens e eu preciso aproveitar a vida. Então Satanás potencializava no último aquele anseio do coração dele e ele era mais forte que ele, eu digo hoje com o entendimento que eu tenho na palavra e eu entendo que uma pessoa que não conhece Jesus, realmente é complicado quando Satanás se usa dessas ofertas e a pessoa já tem uma tendência a estar insatisfeita. E aí nesse tempo ele não frequentava a igreja, eu ia à igreja, cidade pequena de 100 mil habitantes, nós éramos conhecidos da época que cuidamos da publicidade para essas empresas. E as pessoas começam a vir falar, né gente? As pessoas foram falar para os meus pastores sobre o que elas viam acontecendo com o Dodme. <risos> Mas eu quero dizer para vocês que, Há uma participação nossa na desordem, como eu costumo dizer para vocês. Qual é a tua e a minha participação nessa desordem da qual você tanto se queixa? Eu não conseguia entender, porque para mim, eu fazia tudo certo. Eu estava lá como ajudadora, tentando aprender as coisas da palavra para aplicar no meu lar, cuidando dos meus filhos, trabalhando... Mas a insatisfação era muito grande Do lado dele E aí os meus pastores me chamaram Castal de pastores amados E falaram, Nelson Você não precisa ficar nesse relacionamento adoecido Seu casamento está adoecido Ele já fez as escolhas dele Nós tentamos chamar ele Falar de Jesus Mas sem êxito Foi quando eu quis ter uma conversa com ele, e eu falei assim, expus a situação, que os pastores tinham me chamado, e ele disse assim, ele muito sincero gente, uma virtude dele, eu posso dizer para vocês que era a sinceridade, e ele disse assim para mim, mas por que você precisa ser tão radical? Eu não quero abrir mão da minha família, e os meus amigos todos têm relacionamento extraconjugais, e estão lá com a família. Por que você tem que ser tão radical? Ou uma coisa ou outra? Mandar aquela figurinha, né Bê? Ele queria ir, queridos, aproveitar a vida. Porque para ele, isso era mais importante do que a família. Eu esperei mais um tempo... Foi quando eu tive a primeira conversa sobre separação. Foi quando eu decidi que eu não permitiria mais e realmente nos separamos. Que dor vem a minha família separada. Que estação dolorosa eu estava enfrentando naquele tempo. A Bruna tinha 16 anos nessa época e o João Pedro tinha quase 5 anos. E na decisão judicial decidimos todos conversando que o João Pedro ficaria comigo e a Bruna ficaria com ele. O inverno mais escuro durou 12 meses e eu quero dizer para vocês que por muitos dias eu não tinha vontade de levantar da cama. Eu não tinha vontade de fazer absolutamente nada. E, pare e parece que esse nosso mal-estar interno, ele se reflete nos negócios também. Foi quando eu decidi vender a empresa. E eu decidi passar um tempo na casa da minha irmã em Curitiba. Para dar uma resetada. Sabe, meninas, eu fico muito impressionada com os arranjos do Pai para as nossas vidas. Você que se encontra, talvez, numa história parecida com a minha, não sai correndo. Não vai correndo em busca de satisfazer a carência do teu coração naquele momento de dor. Corre para a presença do Pai e faça como eu fiz e diga, Senhor, eu quero te adorar. Independente das circunstâncias eu quero te adorar Não porque as coisas na minha vida estão funcionando e estão boas Mas porque tu és bom e porque tu enxergas isso E porque tu se preocupa comigo Lá em Curitiba Eu conheci uma pessoa que conhecia o Paulo Meu esposo atual que incrível né e essa pessoa falou assim pra minha irmã falou pra gente assim que as histórias eram parecidas mas é que na casa do Paulo a mulher que era insatisfeita e ela rompeu o casamento porque ele não acompanhava ela em festas baladas, curtir a vida as histórias eram muito parecidas Eu retornei para casa depois de algum tempo. E eu não entendia por quê, mas eu, eu levava para o pai todo esse embrolho, essa, essa, esse inverno. Eu não conseguia entender, eu não conseguia ver nada florescendo. Eu só enxergava aquela árvore seca. Eu me sentia ressentida, magoada, envergonhada, porque as pessoas vinham me falar... Sabe, eu não tinha direção do que fazer, não tinha forças, mas mesmo assim eu voltei a trabalhar. Nós morávamos no mesmo edifício, em apartamentos diferentes, para que as crianças pudessem ficar próximas. Um dia, eu estava deitada, eu lembro que era um final de semana e eu não tinha vontade de levantar da cama. Quando eu ouvi uma voz do Espírito dentro de mim, me convidando para levantar daquela situação e ir para a presença dele. Ah, eu disse, ah, isso é coisa da minha cabeça, vou ficar aqui. E insistiu mais uma vez. Eu levantei e fui para lá, para a presença do Pai. Não disse nada, não conseguia dizer nada. E eu ouvi assim no meu coração dizer não, é uma voz fora, é uma voz dentro. Eu ouvi assim, se você fosse ter um novo relacionamento, o que você esperaria desse relacionamento? Aí eu disse, disse tudo que eu não esperava que eu não queria que a pessoa fosse, eu acho que eu disse mais o que eu não queria, do que o que eu queria que a pessoa fosse, como, como que a pessoa fosse, eu contei tudo isso para o pai, olha queridos, eu posso confessar para vocês, que não foi fácil, não foi nada fácil esse tempo para mim, Coincidentemente eu contei tudo isso para o pai E passado algum tempo O meu esposo caiu em si Ele foi, aproveitou a vida E aí depois ele queria voltar E ele usou os filhos com muita força que Ele queria voltar Mas eu já havia decidido. E sabe o que que hoje eu olho a cena assim da minha vida, eu vejo como Satanás faz. Satanás potencializou aquilo dentro dele, uma expectativa enorme, e quando ele foi lá, ele viu que não era nada disso. O que sobrou no final foi a frustração. E aí ele viu o que ele tinha. Ele viu que ele tinha uma esposa, ele viu que ele tinha filhos lindos, que a nossa família era linda. Mas eu já havia tomado a minha decisão. E eu posso dizer para vocês que por vezes eu não tinha vontade de acordar. Ainda que o sol brilhasse lá fora, eu enxergava tudo cinza. Mas um dia eu ouvi a voz do Senhor... E aí, passado alguns dias, eu lembrei daquela conversa que eu tinha tido, dessa pessoa que conhecia o Paulo. E eu pensei, Senhor, será? Eu, super tímida. Eu, até hoje o Paulo fala bem assim para mim, amor, eu te conhecendo, eu vejo os arranjos de Deus. Eu vejo como o Senhor foi misericordioso. E eu levei para o Pai e o Senhor trouxe descanso. E o meu inverno, que já durava mais de um ano, estava chegando ao fim. Nós começamos a conversar, nos conhecemos, o papo foi bem fácil, porque as histórias eram muito parecidas, então foi bem tranquilo. E eu quero dizer para vocês que o Senhor me trouxe isso para contar, até lembrei da Bê que a B disse que as coisas de Deus, algumas histórias da Bíblia são cinematográficas, né, B? E eu morava numa cidade bem pequena, de 100 mil habitantes, e conversamos, nos conhecemos, decidimos que eu viria para o Rio Grande do Sul, no final de 2009, mas eu tinha, assim, um medo no meu coração, uma insegurança muito grande, mesmo o Senhor tendo confirmado, e aí, meninas, olha o que aconteceu. É, aconteceu um, um fato cinematográfico comigo. <risos> eu nem ia contar, mas lembrei da Betina. Falei, por que não? Vou compartilhar com elas. Eu arrumei minhas coisas, o Paulo viria me buscar. E eu tive um sonho na noite anterior. E eu sonhei que eu estava indo com as minhas malas assim. E, e, e todo mundo que eu conhecia da cidade estavam olhando para mim. Sabe? Eu não entendi aquilo. Tipo, por que estão olhando para mim? Eu soltei minhas malas assim. E olhei e estava todo mundo olhando para mim. Aí, de repente, veio um animal imenso. Ele tinha o formato de um dinossauro Sério eu Olhei aquilo Falei meu Deus Todo mundo sabia menos eu Eu percebi que todo mundo sabia Menos eu Aí eu olhei para aquilo Falei meu Deus ele vai me matar Com certeza não tenho chance nenhuma Eu só olhei para o céu E eu comecei a, a clamar: Senhor tem misericórdia de mim A hora que eu clamei isso eu senti que veio do céu uma espada que caiu na minha mão, eu subi em cima dele e aí me, me tinha um sinal de onde era para me atingir, e eu coloquei a espada, tipo Davi Golias e ele caiu no chão, eu por anos não entendi o que, que era esse sonho que eu tive, por anos eu não entendi até que o Senhor me trouxe o discernimento, o teu tempo naquele lugar tinha se encerrado o, a, o seu inverno acabou ainda que todas aquelas pessoas estivessem olhando e desejando que você se desse mal, eu hoje estou acabando com isso foi muito glorioso quando o Senhor me trouxe essa revelação nos casamos eu e o Paulo e eu sou tão grata pela vida do Paulo Porque o Paulo vem de uma família onde os papéis eram muito bem definidos Tinha pai e tinha mãe E o pai era o líder da casa E ensinou esses homens tudo o que ele sabia Então eu me senti amada, cuidada eu senti de verdade o que é ter um esposo que foi criado dentro dos princípios e valores. Eu entendi que o Senhor me ama e que Ele queria me mostrar que Ele tinha uma história diferente para mim. E Ele tem uma história diferente para você também. O Paulo, quando eu conheci ele, ele não era nada do que eu imaginei. Ele era infinitamente mais do que tudo o que um dia eu sonhei ter num homem. O Paulo ama a família, o Paulo cuida da gente, ele é um esposo amável, um franciscano que não precisa de nada, para ele está tudo bom, ele só tem um defeito, ele trabalha demais. Mas aí tudo bem, né, gurias? Porque quantos que querem que o marido trabalhe, então eu passo por cima desse detalhe. E eu quero dizer a vocês que eu sou grata pela generosidade do Senhor em minha direção. E eu achei que não, tinha mais, que não teria mais filhos e aos 39 anos o Senhor nos abençoou com a chegada do Lorenzo, que enche a casa de alegria. Que é uma figura, que quem conhece sabe que é uma graça. Em tudo isso eu vejo a fidelidade do Senhor. E se eu puder te dar um conselho, para você que está em casa, para você que está aqui, que de repente você esteja passando por um processo de separação. Se eu puder te dar um conselho, não fale mal do teu esposo para os teus filhos. Não faça isso. Independente do caráter, independente de quem essa pessoa seja Não fale mal dele para os seus filhos Porque é devastador o que acontece dentro de uma criança Que a imagem do pai que ele idealizou é distorcida As sequelas ficam para o resto da vida Sem a ajuda do Senhor, impossível curar eu nunca falei mal do meu esposo, do meu primeiro esposo para os meus filhos, nunca. A imagem que o João Pedro hoje tem de 18 anos é de que ele tem um pai bom, um pai de um caráter. E se um dia, eu sempre disse isso, se um dia ele tiver que descobrir o contrário, ele sozinho vai descobrir, porque ele já tem 18 anos. Eu quero dizer para vocês que eu, como ninguém, conheço esse texto de Eclesiastes 3, que há tempo de sorrir e há tempo de chorar, há tempo de plantar e há tempo de arrancar, há tempo de abraçar e há tempo de afastar-se de abraçar, há tempo de nascer e há tempo de morrer, há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Eu não sei qual é a estação que você está vivendo hoje, mas eu posso dizer, por experiência própria, que o fim pode ser melhor que o começo. Há tempo para todas as coisas, e é impressionante como esse texto faz sentido para mim e acredito que para vocês também, em algum momento da vida de vocês. Nós percebemos como Deus age em nossa vida. Quantas batalhas tivemos que perder no passado, para que outras pudessem ser vencidas no futuro como fomos moldadas pelo Senhor ao longo dos anos. Nosso caráter foi transformado. Quantas vezes Deus permitiu que fôssemos injustiçados e nossos planos fossem frustrados para que eu e você pudéssemos nos aproximar de Deus em rendição e dizer, Senhor, eu não entendo, mas eu quero te adorar. Eu quero ensinar outro princípio para vocês. Que tem feito muito sentido na minha vida. E faz sentido até hoje. Quando a coisa se mostrar totalmente adversa na tua vida. Fala isso. De todo o teu coração. Senhor, eu quero te adorar. Senhor, a minha atitude diante dessa adversidade é de impotência. Mas eu quero me render diante de ti. E saber que tu não saiu do controle. Tu estás no controle da minha vida todo o tempo. Ele está no controle da sua vida, independente da situação e da estação que você esteja vivendo. A verdade é que tudo isso que aconteceu na minha vida era propósito de Deus. As decepções que eu tive... As crises financeiras e conjugais que nós enfrentamos Tudo isso foi para o nosso bem E hoje nós podemos olhar para trás e entender Que todos os momentos onde quer que estivéssemos O Senhor estava lá cuidando de nós Um dia o Senhor disse para mim Filha, quando você era criança e que você se sentia carente pela falta do seu pai Eu estava lá e eu te abracei todos os dias quando Ele não estava lá. Eu quero dizer que o Senhor é a coisa mais valiosa na minha vida. A melhor decisão da minha vida inteira foi deixar que Ele seja o comandante da minha vida. Eu quero que você saiba que nada passa desapercebido aos olhos do Senhor, mesmo que a sua vida hoje pareça piorar a cada dia. Se você é filha, calma, Ele não saiu do controle, Ele não te abandonou. Se o teu tempo hoje é de chorar, chore. Se o teu tempo é de paz, se você tem vivido um tempo de paz, seja grata. Se tem sido um tempo de guerrear, então lute e permaneça firme, porque o nosso Deus é um general de guerra e Ele nunca perdeu nenhuma batalha. A palavra do Senhor diz que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor nos livra de todas. E eu vou convidar o louvor para subir. Nós temos a segurança de de termos a companhia do nosso Pai, presente nas nossas vidas. Hoje eu vou orar, e eu gostaria que vocês se levantassem um pouquinho, e eu vou orar de uma forma coletiva, por cada uma de vocês, que o Espírito Santo de Deus... Que trouxe essa palavra nessa noite que é viva e eficaz. A palavra é viva e eficaz. Ela é mais poderosa do que uma espada que corta dos dois lados. E ela é apta para penetrar aqui dentro de nós e fazer separação do que é bom e do que é ruim. E ele diz que nada, absolutamente nada estão encoberto diante dos olhos dele. Ao contrário, todas as coisas estão nuas e patentes. Então Ele conhece a tua dor. Ele conhece o teu momento. Ele conhece a estação que você está vivendo. E eu gostaria que você fechasse os teus olhos e que você fosse grata. Que você dissesse aquilo que eu disse um dia na minha dor, que eu digo até hoje: Senhor, eu quero te adorar. Não porque as coisas estão boas, mas porque tu és bom. E porque a Tua bondade e a Tua fidelidade, ela estende-se de geração em geração. E o que nós estamos enfrentando hoje, a luta, a diversidade, não se compara ao que nos espera no futuro. Para nós que somos filhas. Se essa é a Tua primeira vez aqui hoje, o convite é para você. Para que você também se torne filha do Deus Altíssimo. Pai, nós queremos Te adorar. Pai, que outra atitude eu teria, se não de rendição absoluta diante da Tua presença, por tudo que eu passei, pelos momentos bons e pelos momentos ruins, eu quero Te adorar. Eu quero Te adorar Senhor, porque a Tua bondade e a Tua misericórdia não tem fim e ela nos, e ela nos alcança todos os dias. Tu conhece a mim e conhece a vida de cada uma das minhas irmãs. Tu sabe o momento que elas enfrentam, tu sabe a, a estação em que cada uma de nós está vivendo. E nós sabemos que há provisão em cada uma delas, ainda que nós não enxergamos. A provisão, há discernimento, há conhecimento, há sabedoria, há lições que nós podemos tirar de todos os momentos que nós enfrentamos. Por isso a nossa atitude nessa noite, Senhor, é de gratidão. Eu quero te dar graças pela vida de cada amada que o Senhor trouxe aqui. Eu quero te dar graças, Senhor, e eu quero pedir que o teu Espírito Santo venha em socorro de cada uma delas. Que o teu Espírito Santo guarde, que o teu Espírito Santo proteja. Que o teu Espírito Santo dê sabedoria a elas, para que elas enfrentem essa estação da melhor forma possível. Espírito Santo de Deus, que tu cerques esse lugar nesse momento, trazendo vida, trazendo cura, trazendo restauração, trazendo recomeços, assim como um dia o Senhor fez na minha vida. Espírito Santo de Deus, tu que tens a primazia de todas as coisas e que habita dentro de nós, Vem nessa noite e visita o coração de cada uma das minhas irmãs. Também eu te peço que o Senhor leve as inseguranças para o seu lar. E que o teu Espírito Santo faça com que nós possamos aplicar no nosso dia a dia de forma intencional tudo o que nós aprendemos aqui Senhor para que esse aprendizado se transforme em vida em nós e essa vida alcance o nosso esposo e regue o coração dos nossos filhos em o um nome do Senhor Jesus eu profetizo na autoridade do nome de Jesus um novo tempo para cada uma de nós em o um nome do Senhor Jesus amém amém Música